Ai, filha da puta, eita caralho! E aí, galera? Quem está te aí? Né? Ai, tomar no ah, bom, da você já está morto. O que? Queridos, a cavalaria chegou. Tá aqui, tá aqui, Roadhog, quer dizer, Roadhog não, é Doomfist, do fish Macrave. Estão tudo aqui, ó. Por que tu fez dentro, eu amei aqui? Eu, eu tô só porra de um amei, pô, eu vou ver. Tá aqui. É, Saudade subiu atrás de tu, tá com. Porra, oh, cadê vocês, caras? Oxi... Eu tô aqui em cima, dando cura por aqui. Vai, né? O life, o life! Tá em tu, tá em tu, tá em tu. Muito obrigado. Tá sem vida o De tá... O life tá no capitão, isso. Não, Vou não. morrer, falou, gente. Jogou a 3, galera. Tô. Você vai com ele lento, santo. Não, não deixa não. Deixa eu não deixo nem eu ficar Triggered, velho. Que eu fico brincando cada vez mais. É, na verdade não. eu tô brincando agora, o Aleot eu não sei não. Eu tô tentando curar o.. Me mata aí. Tá tô. Tá tô puto. é alguma série não. Eu tô tentando jogar não. Né? É <risos> e aí, mãe? Ai. Sai! Sai, filha da puta Eita, caralho! E aí, galera? Aqui tá te ganhando, aí Ai, tomar no cu, é... filha da puta. velho! vou pra parede! Valeu pra vocês aí! Ai, meu Deus! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Sai! E aí? Preciso de vida. Eu tô subindo aí, onde vocês estão. inimigos ah. inimigo se é Cuidado, macaco subindo. Macaco, macaco tá, tá com orbe. Ele nem é doido, velho. Macaco nem é gente. Ó, oh, tá Sobrando aqui atrás, aqui. At atrás dragão atrás da gente. Mind oh, dragon, nem a é gente. 15 abates restantes. <risos> Salva filho das putas, vocês trabalham junto não, véi? Qual. o ini... Qual é que é que <risos> a ideia de vocês tá trabalhar junto, véi? Vamos tentar. Tentar o Daragoa. Vocês são muito bosta, véi. é vergonha, pô. Quanto mais eu quero trabalhar junto, pelo menos vocês conseguem, pô. Parece que é doente, pô. Eu sou mal foca. Ui uh, ui uh, uh, uh. Pronto, aliás, só deixar o Rubem agora. Vamos lá. Ninguém se esconde da Não dá não. E esse nosso macro não mata ninguém mais também, não dá? Tá no meio tá no meio E o dragão é. matando de Wido tá doente. Eu jogo pra cair de Wido, pô. Eu era meio Wido. Eu tô... Willow. eu tô... vocês tão tá segura por um tempo, por isso que eu tô... Eu era meio Widow. E pegou o Junkrat. <risos> Sabia não que eu era meio Widow, não? Então é, tô, é. tô Ah não, quase tá <risos> de cadê. Morto. Tamo tava morto. Quatro artes Vamos Capitão Dois abates restantes O Isto tá aqui, ó Na esquerda, um do cadeira Um abate restante Um abate restante Mindjunkrat nem a gente